Bom, já vimos como é que aplica funções no Fortran, né, funções em, perdão, for, é, funções em arrays, no, usando o Fortran 90. Já vimos que quando a gente aplica uma função, essa função é aplicada elemento a elemento no nosso array, tá? Quando a gente vai fazer operações com os nossos arrays, elas são também feitas elemento a elemento, tá? Então, eu vou Isso aí nós já temos mais ou menos claro. Agora o que eu vou é, até introduzir nesse vídeo também é uma outra coisa legal de se fazer com Arrays, né, que é o que a gente chama de Do Implícito no Fortran. Tá? É, nós não precisamos escrever um Do necessariamente para algumas coisas no Fortran. Tá? Por exemplo, tenho aqui, tenho aqui o, meu, tenho aqui o meu, um, um vetor VEC1 que eu vou inicializar no meio do programa, ok? Isso daqui é uma forma de eu inicializar os elementos do meu VEC1, que tem 10 elementos, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diretamente. Esses parênteses aqui me dizem, olha, isso daqui é o que eu tenho que colocar no iésimo, o é, é, valor da, da variável i é o que eu tenho que colocar no iésimo elemento do, do, do meu vetor VEC1, e i vai variar de 1 até 10. Então, vamos mostrar como é que, como é que sai isso daqui. E aí, pronto. Tá? Nós temos aqui, então, né? VEC1 recebe i. No, no iésimo elemento de VEC1, a gente colocou o valor de i, i variando de 1 até 10. Como meu VEC1 é real, né? O Fortran já fez uma conversão automática de, é, de tipo de variável aí. Agora, um outro tipo. Agora, digamos que eu quisesse pegar e inicializar o meu vetor VEC2, que também tem 10 elementos, só que agora na ordem inversa. Né? Primeiro eu coloco 10, depois 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Também é uma maneira. Tem uma, tem uma outra forma de do implícito que a gente vai fazer em cima dos, dos índices dos vetores, tá? que seria essa daqui. Então, o que, que eu faço? VEC1, indo de 10 até 1, com um laço implícito de passo menos 1. Okay? Então, se eu fizer isso daqui, rodar o meu, meu código de novo, nota que agora né, o primeiro elemento recebe 10, o segundo recebe 9, o terceiro recebe 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Às vezes isso é bastante útil de a gente, de a gente fazer. Okay? Então, agora eu já inicializei meus dois vetores e eu posso agora, então, se eu quisesse somar. Uh, um vetor com outro, do mesmo jeito que a gente soma vetor em geometria analítica ou em álgebra linear, a gente vai ter que fazer elemento a elemento. Em algumas linguagens de programação a gente teria que fazer, a gente teria que fazer o um do, okay? Fazer um do, basicamente o que vai me sair é isso daqui. Se eu jogar em cada no iésimo elemento do meu vetor vec3, e mandar escrever depois, pronto, está aqui. né Então, todos os elementos saem em 11, e a soma é a soma elemento a elemento do meu vetor. Até aí, tudo bem. Mas tem uma maneira mais simples de a gente fazer isso daqui. Reinicializando meu o vetor, meu, vetor meu vetor 3 para zero, aí eu posso até mostrar para vocês que Realmente, nesse ponto aqui, meu vetor 3 foi inicializado para zero. Então, nota que ele está reinicializado aqui para zero. Eu posso simplesmente falar, olha, o vetor 3 vai receber a soma do vetor 1 mais, do vetor, mais o vetor 2 e ele vai fazer automaticamente elemento a elemento então está aqui né a mesma coisa a mesma coisa aqui. opa desculpa esqueci de descomentar essa linha então está aqui sai exatamente a mesma coisa do que se eu fizesse que sai se eu fizesse ele, é, a soma realmente elemento a elemento com um do tá? é, então poderia fazer isso aqui com o implícito poderia fica fica de exercício para vocês para vocês fazerem em casa, tá? mas agora eu posso também fazer outras coisas, por exemplo, eu vou, eu, vou des... eu, vou descomen... eu vou comentar algumas coisas aqui, deixa eu comentar essas linhas aqui, e agora, eu posso, por exemplo, multiplicar todo o vetor VEC2 por 2. Quando eu faço isso, está aqui. Esse aqui é o meu VEC2 e esse daqui é duas vezes meu VEC2. Posso, posso fazer também VEC1 mais 2 VEC2, por exemplo. Ok? Então, posso escrever aqui, esse cara daqui. Rodo. E está aqui. Né? Vec 1 mais 2, Vec 2. 21, 2 mais 18, 20. 3 mais 16, 19. E por aí vai. Okay? E posso multiplicar um vetor pelo outro. Quando eu multiplico um vetor pelo outro, Agora eu vou comentar essas linhas aqui. Quando eu multiplico um vetor pelo outro, eu estou fazendo essencialmente né, um, produto, um produto escalar entre vetores. A parte, a soma de todos os elementos. Mas é o primeiro passo do meu produto escalar, né? É multiplicar elemento a elemento. Então... 1 vezes 10, 10, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 7, 28, e por aí vai. Okay? Posso também dividir um vetor por outro. Mas aqui, né, dividir um vetor por outro quer dizer, e aí tem que prestar atenção, dividir um vetor por outro, que é um conceito meio bizarro, quando a gente pensa em álgebra linear, não se torna tão absurdo quando a gente considera que, o, que, a, que quando a gente faz VEC 3 recebe VEC 1 dividido por VEC 2, vai ser simplesmente a divisão elemento a elemento desses caras aqui. Tá? Então, posso rodar meu programa. E está aqui. 1 um décimo, 2 dividido por 9, 3 dividido por 8, 4 por 7, 5 por 6, e por aí vai. 6 por 5. Okay? Então, está aqui né? todas as Todas, elas, todas essas operações são feitas elemento a elemento. Na verdade, a parte de aplicar a raiz quadrada, né, eu já fiz isso daí no, no vídeo anterior. Tá? Então, a gente pode fazer operações, sim, é, operações é, pegar um vetor por outro. Né? É, a gente podia ter, ter trabalhado com uma matriz também multiplicado uma matriz por outra. Se a gente faz simplesmente... Se VEC1 e VEC2 fossem, VEC VEC fossem matrizes, né, o que ia acontecer é que ia ser multiplicado elemento a elemento. Tá? Não ia ser a multiplicação, uh, a multiplicação matricial que a gente conhece da matemática. Como exercício para casa, vocês podem fazer esse programinha, inicializar uma matriz 3 por 3 ou duas matrizes 3 por 3 e multiplicar... Fazer a multiplicação, matriz 1 vezes matriz 2 e ver o que, que sai. Sai a, a multiplicação elemento a elemento. Na próxima, na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês algumas funções intrínsecas para a gente fazer operações realmente matriciais tá? com arrays no, no Fortran.